Tem dois Diamond na fila, rapaziada. Tipo, fudeu legal, véi. <risos> tem diamond aqui, fudeu, véi. Não deram o dodge. É o último jogo, rapaziada. Tem dois Diamond no meu time. Deve ter diamond do outro lado também. Fodeu, véi. Fodeu. Dodge, não rola de dar dodge, mano. Porque tem chance da gente nem conseguir startar jogo. É até bom essa fila tá meio que low elo, mano. Porque os caras não vão sacanear, tá ligado? Vou passar um adesinho e já voltamos, hein, mano. Adezinho, deixa jogo começar.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 Nossa, ainda bem que eu não cogitei startar lá, eu, eu, eu pensei em startar lá, mano, achando que ele invadiu o Red. E aí, mano, ninguém vai lá se para matar ele? Tá, eu vi ele movimentando pra cima, se pai ele não roubou... Não, voltou. Ele foi lá pro lobo. Filha da puta, vai deixar meu lobo sem resetar, velho. E eu não sei se eu vou poder dar o trade side, mano. A situação é bem merda pra mim, mano. Pelo menos eu tenho pressão bot, tá ligado? Nove de farm o Olaf, ele, ele farma minha pink e dois campos. Então é isso. Ele não tem red, então eu não acho que ele vai vir aqui. Mano, sei aí que o Olaf fez, ele me ajudou, viu galera. Que isso? Que isso, que isso, que isso? Flash. Não vou poder fazer os dois campos juntos, acho que eu vou fazer só o blue. Fizer o sapo junto é muito risk, eu vou apanhar muito. O Jeanzinho tá acompanhando. Deixa eu pingar pra ele me acompanhar. Não quero ter que smitear esse aqui. <risos> Olof mid, 17 farm. se o Gianzinho sair vivo ali, herói. Não é possível que o cara vai tentar double scuttle, velho. Vem que nós matamos ele, mano. Janzada? Tá ali, pai. Tá no eu meio que não preciso roubar a jungle dele aqui. Tem Aronguja em cima ainda e eu tenho algum campo topside up. Caralho, os caras não estão tá no tempo do flash. F-Bart de Ai, eu vou ter que mandar aqui no shed, peraí. Thank tá que pariu, véi. Vocês viram que é meio que tranquilo assim. Mano? É, é fácil lidar contra invade. Esse Olaf trollou, mano. Ele não tinha que jogar, me invadindo, me forçando a dar trade side. Ele tinha que, que, que forçar. Olha eu dando dica, hein. Ele tinha que, tinha que forçar me dando late invade, tá ligado? Ele tinha que vir aonde eu tava nível 1, ele tinha que fazer isso, tá ligado? Ele tinha que dar um invade nível 1, esse era o correto, aí sei lá, o cara fez o mais difícil. Ele deve estar tá nível 3, eu tô 5, quase dobro de farm. Ele deve ter um pouquinho ali que ele deve estar tá farmando agora, né? Tá sem flash o carry ou é só o bardo? Acho que é só o bardo, né? Pega o TP, pega o TP. Nice. assim vai vir pro dive, genzada. Nossa, eu perdei vocês na hora. Olha ah lá, o Olaf que começou a invadir na minha jungle, começou na minha jungle, tá nível atrás, mano. Aprendizado aí pra vocês, não compensa fazer isso que ele fez, não, mano. E tipo, se pai ele nem pensou. Esse pai, ele nem pensou pra ver se a de tinha pressão ou não, tá ligado? Nossa, vai dar merda aqui? Vem, galera. Vem, galera. Ajuda aqui, mano. Nossa, a que aqui era importante, mano. Valeu. Quinta a Mia, mano. Acho que eu não posso farmar mais longa, vocês acreditam? Vou farmar Safe <risos> F 11, mano. Ah, os caras tá mandando aqui, ó, mano. Os caras estão é tão tryhard que eles já estão mandando aqui que eu não preciso nem digital, mano. Caralho. Dá pra startar isso aqui, mano. Vou usar a pressão da, da cara mesmo com o Gianzinho hoje. Tem um R flash, porra, todo. O Olaf nem tá nível 6. Então o Olaf tá full troll, velho. Perfeito. Cadê, Jazinho? Usa skill aí, meu lindo. Aê, meu guerreiro. Toca! Dale. Tá todo mundo mia, mas eu vou arautar aqui que se foda. Cura nós aí, Serafina. Perfeito. Nossa, ele tá sete já, o guerreirinho ali. Ele formou bastante. Nossa, tem bardo, mano. Eu sempre esqueço dessa praga, mano. Eu sempre esqueço de bardo, mano. Todo jogo contra bardo eu não consigo tá mano. filho de puta Hum, tá pra jogo, hein, mano. Os caras tá tryhard, hein, velho. E aí, quem que vai ser o louco de bater na torre? Quem que vai ser o doido de querer pegar essa barricadinha? Sim, essa barricadinha. Ah, você é o doido, né, carry Vocês viram que eu dei nele com um E? Quem reparou, não tinha range pra dar o, ne... o fern no R nem no Q. Aí ah, eu dei, tipo, R, E. É um jeito que vocês podem dar no.. Com, com o Fiddle e ainda tomou dois, só ataques da torre. Aí depois eu dei o Qzinho gritando Coisa linda da esse freeze não no E, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. Janzada, brota. Não sei cadê o wolf, mas dá pra fazer isso aqui em Insta, velho. Arruma a postura é que eu tô cansado, mano. Minha voz não tá nem saindo direito, Jan. Mas bora. Pô, tava gostosinho, eu deitadinho. Nossa, o Janzinho bugou ali. Vocês viram que ele ficou no ar, transcendido? Roubei! Free. Suporte no genzada. Vou ter que flashar a parede. Nossa, fodeu se ela tiver range. Vem que eu dei free, galera. Vem, galera. Bate. Mano. Perigo, hein. Aê, Queenzinha. Você vai querer fazer uma graça, não vai? Tchau, aí, padrinho. Nice, galera. Boa. Oh, Queenzinha. Ai, ah, eu ia dar o Fernela no E, mano. Ela flashou na hora. Ó, oh, pegou. Como é que pegou mesmo, hein, mano? Ô, oh, merda. Ele ficou... Volta aqui, doidão. dá Caralho, o Jean tá com cento, cento, 151k, rapaziada. Holy Flintstone. Holy moly. Isto deu, merda? Ah, acho que o jogo acabou, mano. Os caras tá meio que de gracinha, mano. Kenzie, faz live de 24 horas, eu te ganho. Qual o Janzinho quer que eu faça 24 horas? Não vou dar conta, mano. Não vou dar conta, velho. Fazer 24 horas nem fudendo, velho. Ô, viado, queria ter. Pior que 24 horas não vai dar, mas vou até onde eu aguentar, mano. Tamo junto, guerreiro. Tu é brabo, velho. Janzinho é brabo, ele sabe disso, porra. Tá maluco, ele quer que eu faça 24 horas Foi 12, rapaziada, tem mais metade, tá? Mais 12 horas, quem raiva pra ficar aí comigo Até o final das 24 horas Tá maluco, não vou dar conta, man. mano Mano, o foda é que se eu for streamar muito Aí amanhã eu não vou conseguir estar tá online, mano Amanhã tem que estar tá online 10 da manhã, mano Vocês é foda, eu já tô online até agora 10 da noite e 10 da manhã amanhã tamo online também, mano Se eu for fazer 24 horas Eu não vou ficar online amanhã 10 da manhã Pera aí, quero aparecer na foto, doidão Apareci? Apareci Nice rapaziada, jogão. Que porra é essa, mano? Conseguimos, mano. O Jeanzinho conseguiu, véi. Conseguimos, véi. salve, meu Deus. Nossa, tava falando do seu aqui agora. Melhor do mundo, véi. Mano, tamo junto. Vai se fuder, véi. Conseguimos, véi. Tá safe, tá safe. Que isso, Tá safe ou não? Tá safe, saço. Caralho, velho, Que gostoso. Pera aí, pera aí. O que você que tá sentindo, mano? Só fala isso. Qual que é o sentimento ah, aí mano, agora? Que, ah, que tá hype, explodindo? Véio, sério, que raio? 30 horas Foda, jogando né, essa porra desse jogo. Tô jogando desde o início. Caralho, você tá viradão, né, mano? Mano, Nossa. eu dormi uma hora só, velho. Fui dormir, sei lá, 4 da manhã, acordei em 6. Caralho, 3 já. jogando. Mas valeu a pena, mano. Olha o esforço aí, o que que valeu, vira, a... mano. Ô, oh, tão falando que o Renan valeu, tá eu na eu... fila, ô, oh, Gianzinho. que que é isso? Ah! nada, ele vai perder, tá de boa. ele vai perder, ele, tá de, <risos> ele vai aí. perder, ele vai cara, perder. Cara, cara, mudando o kill e caindo contra o Renanzinho e amassando ele Ele todos, vai perder, todos. ele vai perder 100% véio. Todos que tiverem me ouvindo Caralho Eu quero que vocês dêem kill com ele Se cair no time dele, não trola, <risos> joga na moral Cair contra, joga full 3 hide. É isso, porra. é isso Não pô, trola se, se cair no mesmo time, não trola Joga na moral Caralho, que foda, hein, você abriu a webcam valeu, aí, Deus né, Deus mano? Pelo amor de Deus. Mano, mano eu vou continuar e é. eu vou decidir com a rapaziada ver o que, que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai arrumar. Mas eu vou continuar, véi. Safe, safe. Vai, safe. mano, tamo vou junto, Boa Vou ajudar vejo né? vexão aí, então, mano. Valeu, valeu, já. Valeu, Deus, valeu, Deus, valeu tamo junto, meu querido. Valeu, tamo é nice. junto, é pai. Foda, é seu, o top 1, um é seu, mano. É nóis, sogrinha, mano. É nóis, boa noite. Tamo junto, querido. boa noite. Vou descansar safe, ó. Assiste o jogo do Renanzinho. Como que eu faço pra assistir o jogo dele? Verdade, mano. Vamos assistir o jogo dele velho. Vamos assistir o jogo dele, vamos assistir o jogo dele. Ó, oh, já foi FB. Beleza. Nossa, FB do Renanzinho, mano. FB do Renanzinho, mano. Não deixa o Jeanzinho dormir, não, galera. Vamos assistir esse jogo aqui e ver o que vira. Bom que eu dou uma descansada. Jeanzinho dá uma descansada lá também, toma um banho. Meu amigo, galera. Gianzada, Jeanzada, olha o tempo, 10 horas da noite. Liga pro Jeanzinho, rapaziada. Tá aí, tá aí, tá aí, Jeanzinho, bora, bora, bora, tá na pegada? Chegou, chegou, o homem chegou, bora, bora, bora, bora, bora, já Dá pra dar fila aqui, ó, enquanto eu tô no jogo. Dá pra dar fila, cadê? Bora, bora, bora, bora, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Caralho, ele ganhou 18, hein, mano, que rajada. Olha o jogo, Mas que eu gira, a mano, cabeça, o jogo tá 18x2. Tamo na fila já, rapaziada, só que food tá ligado?